aqui batendo um papo com a Carol, a Carol N. Kine, ela é maquiadora profissional e ela veio é, conversar com a gente alguns assuntos importantes, mas antes eu queria que a Carol falasse pra gente, assim, a formação dela, até pra gente entender como é que ela pode ajudar a gente nesse bate-papo. Oi gente, eu sou a Carol e uh, sou formada em moda, estudei maquiagem em Los Angeles, fiz maquiagem de efeitos especiais, caracterização e uh, me especializei em noiva e consegui fazer realmente o um link que eu sempre desejei, que é trabalhar design de moda e maquiagem. E eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês, contar um pouco da, da minha experiência e da minha opinião sobre o mercado de moda e de maquiagem. Legal, então, aí eu queria fazer uma pergunta para Carol, que eu acho que muitas das vezes a gente tem essa dúvida. A Semana de Moda de Nova York e Londres, ela encerrou agora em fevereiro, a última semana. E aí a gente vê aquelas maquiagens todas na passarela, foi assim muito, vários, vários, vários estilistas optaram por delineadores coloridos que vem até a ponta, muito azul -ciano, muito amarelo e muito glitter também, então a gente viu muito brilho. E aí a minha pergunta é, a gente assiste esses, esses desfiles da semana de moda, aquelas roupas maravilhosas, e aí eu vejo a maquiagem e quero reproduzir. Como é que a gente faz isso? Eu posso? A gente pode estar fazendo isso? Reproduzir em casa? Sair? E estar se sentindo na tendência? Até pode, mas eu acho que tem que ter um pouquinho de cuidado com essas coisas. Uma passarela, ela é inspiracional. É conceito nela né? Ela traz cartela de cor, modelagem, é... dimensão... Das coisas, o próprio traço uhum. delineado, seria é mais geométrico, seria é mais esfumado, é, o fato de ter glitter ou não ter glitter, se a tendência é mais mate ou de mais brilho, como uhum. nesse caso foi. Mas eu acho mais importante é você absorver o contexto geral da coisa para não cair uhum. na caricatura, porque uma coisa é um show, uma passarela, com produção, com todos modelos todas mega produzidas em volta, com um staff imenso. E outra coisa do dia a dia a gente andar no meio da cidade com uma maquiagem que, não, que talvez não comporte. E também em questão da idade, relacionar é, a postura, idade, oportunidade com a maquiagem, isso é muito importante. Agora, a cor é uma coisa que a gente pode buscar. Entendeu? Essa cartela de cores de inverno, de outono e inverno, como foi apresentado, eu acho que é válida é em blush, é válido de batom no próprio delineado, uma coisa mais comedida talvez, esmalte isso acaba refletindo muito em esmalte em hum. fundo de cor especificamente. especificamente e aí, nesse momento a gente vê que tem essas cores todas e tal e em que momento que isso vira tendência, em que momento que alguém vai e começa a dizer que o delineado gatinho é a tendência do momento ou que o batom mate começa a ser o o batom líquido mate começa a ser assim, a grande febre do mercado. Isso é muito relativo. O assim, é, é, que indica tendência depende muito de região e de país. No Brasil, por exemplo, parece que indica a tendência novela. As inspirações vêm de fora, das passarelas, vêm das grandes estilistas. A gente está sempre, não tão mais né, como antigamente, a gente está sempre um pouco atrás da coleção. Atualmente, as semanas de moda estão muito, muito a gente tem uma moda muito rápida, troca muito rápido e a gente não tem mais duas estações definidas, né, a primavera, verão, outono, inverno, a gente consegue ter várias coleções ao longo do ano, mas as novelas captam muito isso, os os estilistas, os produtores de moda, eles trazem isso e começam a lançar isso devagarinho nas capas de revista, nos programas, nos editoriais e aí isso vai sendo absorvido pela massa. Quando ele chega na massa, ele deixa de ser tendência e explode. E aí ela morre. Hum. Então, no final, quando ela chega, ela alcança o todo, ela morre e aí vem uma nova tendência. Mas aqui no Brasil basicamente veio é com de tendência, de divulgação de, de tendência de pensão. Isso é Entendi. Bom, aí a mulher com mais de 40, Carol, tem. A gente sabe que está mais próximo à menopausa, começa a ver aquelas ondas de calor e tal. E uma das coisas que eu escuto muito é, gente, eu não aguento, eu não me maquio porque eu fico suando e sai tudo. Qual é a dica que você dá para a mulher que está nessa fase e, ou de repente, até vai entrar nessa fase? É uma coisa um pouco complicada, porque, assim, com o passar da idade, a pele vai perdendo água, né? A capacidade de retenção de água. Então, a gente tem que hidratar mais. Mas quando você hidrata mais uma Curiosidade, não nada segura. Né? Então a indicação eu acho a mais coerente possível. É à noite você hidrata o rosto para você manter essa absorção da água necessária e de manhã você usa um produto mais mate, mais gel, filtro solar. Um com que eu acho que ele foi um acabamento mais seco, ah, é verdade. e aí ele tira um pouco do brilho dessa oleosidade, eu acho que aplicar um primer, ao invés de usar hidratante durante o dia, para evitar esse excesso de produto, excesso de creme, de oleosidade, um primer ele ajuda a fixar a maquiagem, quem não abre mão de base, procurar essas bases mais de efeito mate, né? uhum. tem umas marcas específicas de maquiagem, que até trabalha com, com essas linhas de ação do tempo, para pele mais madura, entendi. Agora, lembrando que pele mais madura, menos é mais. Não, pra começar mim. a editar, até porque se você não souber selar essa se pele muito bem, você começa a trabalhar o produto e acaba entrando em ruguinha, então chama mais atenção, já te dá o desconforto da pele melada. E no calor, na E ainda acentuando ruga, realmente fica complicado. Mas acho que a indicação é uma linha seca. Em gel, talvez. Em gel, entendi. entendi. E aí eu queria, assim. É, por exemplo, a gente vai, eu tive uma grande dificuldade quando a minha mãe chegou pra mim e falou assim ah, eu quero, eu vou viajar e eu quero levar algumas coisinhas pra maquiagem minha mãe tem quase 70 anos, mas a minha, minha mãe gosta, curte uma maquiagem então assim, aquela pessoa que quer fazer aquela necessaire ela tem uma pele madura, mas ela quer uma necessaire com aqueles produtos básicos e que vão vão, vão surtir o um efeito. Então eu queria assim, três produtos que a gente pudesse indicar para aquela pessoa que quer montar uma necessairezinha para ela e que vai dar um up no visual. Eu acho que um kit de sobrevivência, assim, de três produtos para qualquer idade, mas eu acho que para pele madura, sobretudo. Um bom filtro solar com cor. Um efeito seco pigmentado porque ele já substitui a base já é menos uma etapa você tem a correção necessária você tem a camuflagem necessária você tem a proteção necessária e ele por ser filtro solar de rosto ele naturalmente já é menos oleoso então ele já entra naquele Sim. esquema da pele absorver mais uh, o brilho então eu acho que é um bom filtro solar com cor segundo item que eu acho que faz a diferença em qualquer rosto sobretudo a pele mais velha, as mulheres mais maduras que a gente sabe que cabelo, pelo começa a mudar, é sobrancelha. Então eu acho que é um bom kit de correção de sobrancelha, ou um lápis acinzentado, ele dá, dá contorno para o rosto, é importantíssimo, faz a diferença no visual. Uma boa máscara de cílios, porque levanta o olhar, né, nesse sentido de, de três produtinhos. O quarto produtinho, quem não sabe necessário que eu o sobrador marrom, eu teria uma sombra marrom que eu acho que ela faz qualquer côncavo, ela dá uma... Isso uma aí seria dinária. um plus, né? É, seria um plus. Mas de hum, que... sobrevivência, seria filtro solar, lua de sobrancelha e rímel. Eu acho que é. tá bem em qualquer lugar. Você falou uma coisa de... de so, sobre sobrancelha e aí eu me lembrei de perguntar até uma coisa, porque assim... A gente sabe que com o tempo, eu agora estou usando óculos para ler, óculos e tal, mas daqui a um tempo a gente vai começar a usar óculos para tudo. Em que momento que eu faço, eu, eu dou uma atenção para ela ou eu não preciso me preocupar com a sobrancelha porque o óculos está ali? Não, eu que acho que é se preocupar sempre, porque ela, por maior que seja a sua, a sua armação, eu acho que ela continua sendo moldura, ela traz expressividade, ela preenche mais o rosto, ela traz vício. Acho que independentemente, pode ser até óculos de sol grande, dependendo da. Né? já for de tendência de moda, que vai e volta. É, é, super, é super necessário. Entendi. Bom gente, então é isso. É... Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode deixar nos comentários, a gente responde, eu falo com a Carol, tira dúvida, coloco alguma informação para vocês. Adorei a gente ter conversado e retirar dúvidas que são dúvidas minhas e que pode ser sua também, tá? Bom, se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei pra mim aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você estiver assistindo esse vídeo através do blog, então pra você fazer tudo isso, dar o, o gostei e se inscrever no canal, você tem que clicar no botãozinho que tá escrito aqui, assistir pelo YouTube. Aí você vai lá no YouTube, assiste, bota no gostei e se inscreve. Tá bom? Gente, um grande beijo pra vocês e até a pra próxima. Obrigada. Tchau, tchau.